aproximem-se do cliente através de coisas de graça que vocês podem oferecer que não vai ter um impacto financeiro muito alto, mas que impacto psicológico seja grande para eles. Se eu recebi algo de alguma marca e foi gratuito, essa marca já entrou na minha mente. E esse oferecer às vezes é um conteúdo. Não precisa ser um produto físico. Hoje, quantas vezes vocês não baixaram e-books das coisas que te interessam? Quantas vezes não viram um vídeo no YouTube de um conteúdo que vocês estão interessados? A gente tem que ser mais criativo para fazer conteúdo de qualidade pro nosso público nicho, agregando valor ao nosso produto, nos tornando autoridades e aumentando a confiança de quem vai comprar. A gente falou sobre os benefícios, o que vocês têm para oferecer para o cliente de vocês, é isso que eles querem saber, ninguém quer saber se vocês só têm um site bonitinho, eles querem saber o que, que eles ganham comprando o produto de vocês. Depois que vocês definiram isso, onipresença, onde vocês estão presentes, em quais canais de distribuição vocês aparecem, quanto mais, melhor. falamos sobre a visibilidade, depois que eu defini o meu cliente, já estou em vários canais, será que é fácil de eu encontrar a minha informação no Google? Será que quem está procurando o meu produto vai me encontrar? E se não encontrar, o que, que ele encontra? Será que o que ele encontra é uma crítica negativa? E aí a gente entra na reputação e finalmente, depois que eu fiz meu site, sou onipresente paguei um PPC ou fiz uma estratégia SEO, percebi que a minha reputação é muito legal, a gente finalmente... Converte nossos clientes através de um funil de vendas. Quanto mais pessoas virem, mais pessoas serão convertidas e vão falar para mais pessoas. E esse ciclo nunca acaba. E presença, onde vocês estão presentes? Em quais canais de distribuição vocês aparecem? Quanto mais, melhor.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 converte nossos clientes através de um funil de vendas. Por que que você é melhor do que o seu concorrente? Se eu percebo que o serviço que eu estou comprando é igual ao do outro, eu vou pelo mais barato. Agora, qual é o seu diferencial competitivo? Qual é a única coisa que você tem que o resto da galera que está fazendo a mesma coisa que você faz não tem? Para aumentar o valor percebido daquilo que você está oferecendo. É sempre assim. A gente é imediatista e a gente quer resultado para ontem. Quanto mais desses princípios vocês aplicarem mais próximos vocês estão de uma estratégia de marketing digital que funcione. A primeira mensagem é fazer com que ele fique no site que ele acha que lá ele tem a terapia que ele está procurando. A segunda mensagem é os valores. O que muita gente faz é botar o valor na cara aí psicologicamente é meu desesperado <risos> próximo eu quero ver um negócio legal eu quero me encantar com o branding com o quero logo quer levar para jantar pagar uma garrafa de vinho trocar uma ideia. é um namoro é um namoro às vezes a estratégia mais simples é a melhor pergunta para quem já é o teu cliente olha tô pensando em fazer um site você acha que ficaria legal botar os valores ou não tal e todo mundo que olhar o seu produto não vai ser todo mundo que vai querer comprar então por isso que a presença é muito importante porque quanto maior o número de pessoas você aumenta a probabilidade de convertê-las em seus clientes. Todos os dias a gente divide as nossas informações pessoais nas redes sociais então os algoritmos já entendem quais são as nossas preferências a partir das coisas que a gente busca na internet. Se ela gosta de yoga, edita lá, procura aulas de yoga, o algoritmo do facebook está sendo alimentado constantemente e provavelmente você vê coisa de yoga na sua rede social. Coisas que motivam ou que incomodam para a gente desenvolver o nosso produto, a nossa estratégia de marketing a partir daí. E é essa é a beleza das redes sociais todos os dias toda hora como que o algoritmo seleciona o que ele vai te mostrar através dos anúncios e promoções então se você tem uma página no facebook você nunca fez um anúncio provavelmente o seu comprador ideal nunca vai ver a sua página simplesmente porque tem um mar de anúncios na frente a gente vai explorar é, como fazer um anúncio de forma otimizada a partir do seu comprador ideal e um anúncio super é, milimetricamente desenhado, sendo que o que você escreve no anúncio não comunica com a sua plateia. É tipo montando esse quebra-cabeça, é a junção de todas essas coisas que vai fazer com que vocês tenham um anúncio bem produzido. Toda campanha e estratégia de marketing começa com duas coisas. Primeiro, quem vai comprar o seu produto e segundo, qual é o objetivo da sua campanha. Quanto mais mídias você tiver a oportunidade de controlar, maior a probabilidade do teu comprador ideal ver o teu produto. Compartilhando um monte de conteúdo que não tem nada a ver, e esquece do principal propósito pelo qual ela foi criada, que é conectar pessoas. Todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta de ser vendido. Você oferece uma solução para o problema da pessoa. E todo mundo quer soluções de problemas. Dentro da Unipresença, por que não atacar todas as oportunidades se você tem acesso a elas? As primeiras frases têm que demonstrar que o conteúdo do texto vai ser interessante o suficiente para eu continuar lendo. A primeira instância é... Realmente chamar a atenção e fazer com que o comprador ideal ache aquilo que ele está procurando. A minha proposta aqui é que vocês saiam com ferramentas para ter tudo otimizado. Desde Instagram, desde Facebook, desde website. Pode ser o melhor post do mundo se não alcançar isso aqui não atingir o objetivo. E no final o que conta é resultado, não é beleza? Redes sociais diferentes exigem ferramentas diferentes. O vídeo que eu coloco no Instagram não é o mesmo vídeo que eu coloco no WhatsApp que por sua vez não é o mesmo vídeo que eu coloco no Facebook. A gente volta e pensa, como eu me comunicaria com a pessoa que vai comprar esse produto? Eu quero, com, com esses encontros, abrir para vocês um universo de possibilidades e eu quero que vocês entendam que isso é a ponta do iceberg. Música